do campeonato, 43ª edição do Campeonato Sul-Americano de Natação, em Assunção, no Paraguai, belíssima organização. Ao final da competição, o Brasil campeão manteve a tradição 32 anos consecutivos sem perder a competição. Mas a competição que parecia ficar apertada até a quarta etapa, quando o Brasil, a Argentina deu uma beada, o Brasil abriu, segurou, o Brasil é campeão masculino, feminino no geral. No total, o Brasil ganhou... Exatamente, 18 medalhas de ouro, 13 de prata, 10 de bronze, 41 medalhas. A Argentina é o nosso maior adversário, 15 de ouro, 12 de prata, 10 de bronze, total 37 medalhas. Até a Bessumi publicou é, um artigo indicando que o Brasil a quatro campeonatos sul-americanos consecutivos perde em CAI, a cada edição, o um número de medalhas de ouro, a cada edição a Argentina cresce, mostra duas coisas, o Brasil talvez é, não é, é, valorizando muito a competição e a Argentina valorizando cada vez mais. Além disso considerar que a natação argentina tem tido uma melhora realmente significativa e isso melhora a competição. aí Não foi à toa que nós tivemos dois recordes sul-americanos, os dois batidos no último dia, os 200 metros nado peito pela argentina Júlia Sebastian, bateu uma marca que ainda era na era dos trajes da Carolina Mussi, e os 1.500 metros na do livre, o, é, o, o recorde que já era dele, o Esteban Ederica do Equador, que fez aqui no Open em dezembro, baixou um pouquinho mais a marca dele em um segundo, é, foram os dois recordes sul-americanos. Recordes de campeonato, quase que todos foram apagados, né, uma, uma, re, totalmente reescritos a tabela de, de, de, de recordes do campeonato sul-americano. 13 índices olímpicos, 13 marcas A, o que eleva ainda mais a competição, foi sensacional sobre esse aspecto. O Brasil teve a Etienne Medeiros, nadando abaixo dos 50 metros a do livro, Guilherme Guido, nos 100 costas, e a Joana Maranhão, nos 200 metros e nos 400 metros. O Brasil, de uma forma geral, nadou bem. Nós tivemos apenas uma nadadora, em três provas, que melhorou suas marcas. Foram ela, Ana Júlia Zortena, nadadora do Flamengo, estreante da seleção, estreante sul-americano, que baixou, tendo os 50 costas que marca em 28.98, é novo o recorde brasileiro de categoria, os 50 peito dela e os 100 peito. É normal, os nadadores estão focados na seletiva, é diferente dos atletas de outros países que estavam focados nesse campeonato sul-americano. Mas mesmo assim, há de se considerar que o Brasil teve seus maiores destaques. Etienne Medeiros e Manuela Lirio no feminino, no masculino o Guilherme Guido e o Luiz Altamira. Há de se considerar também, e eu acho que merece o destaque, a Joana Maranhão pelas marcas, a consistência de suas marcas, que continuam sendo marcas expressivas, mesmo tendo sido derrotada pela Virginia Bardac, coisa que nunca tinha acontecido. A Joana não só é, lutou em todas as suas provas conseguiu marcas expressivas e o melhor o 200 65 saindo direto dos 400 metros para andar um 200 livre para 200 65 precisa ser considerado é, gostei demais do campeonato sul-americano acho que é o centro aquático nacional do diafragma paraguai totalmente aprovado uma das melhores piscinas da América do Sul talvez a piscina a água esteve turva principalmente a partir do segundo dia de competição e chegou a atrapalhar um pouquinho os atletas nas suas viradas Uh, mas nada de que merecesse um destaque maior negativo. A Federação do Paraguai fez um belo trabalho, uma be bela competição, aliás, até havia um, um, um comentário ao final de que uma pena que o campeonato não tinha uh, os exames antidoping. Houve um problema em relação à entrega dos, dos kits, mas no final, no último dia, foram realizados exames antidoping e foram sorteados quatro atletas, e quatro atletas realizaram o exame antidoping no dia de encerramento do Campeonato Sul-Americano. Eu ainda gostaria de destacar, principalmente, o fato de que nós chegamos a uma competição como essa em Ano Olímpico, valoriza a nossa competição que vamos ter no Rio em 2016, e a Best Swimming se sentiu extremamente orgulhosa de ter participado de tudo isso. Muito obrigado à, à Federação à, à Paraguaia de Natação, a Consanat, que inclusive fez um reconhecimento do nosso trabalho, nos deu um troféu de reconhecimento, pelo nosso trabalho em Assunção. Muito obrigado. E, para terminar, você vai assistir alguns momentos finais da, da festa do Campeonato Sul-Americano, que foi a premiação do Senhor do Cipã, a premiação do Brasil Campeão e a festa da galera. Best Swimming, Best Cam, a gente se vê. A próxima, vem aí, é o Troféu Marialenque que a partir do dia 15 de abril, no Rio de Janeiro. Até lá. Entrega Jorge Delgado, o prêmio da Ordem dos Caballeros da Nação Sul-Americana e Juan Carlos La mejor marca técnica de parte de, de la Confederación Sudamericana de Natación. Mejor marca técnica masculina con 923 puntos final en la prueba de los 200 para el representante de la selección de Venezuela, Carlos Clavier. con 184 puntos, primer puesto y campeón sudamericano en categoría masculina La República Federativa de Brasil. Siete puntos y medio. La República de Venezuela. Segundo puesto, 417 puntos, la República Argentina. Primer puesto, nuevo campeón sudamericano, 449 puntos, la República Federativa de Brasil. haciendo entrega de las menciones, Juan Carlos Orihuela, presidente de la Consanar, Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico del Paraguay y el señor ministro de Deportes del Paraguay, Víctor Pechi. De esta manera finaliza una nueva edición de los Campeonatos Sudamericanos de Deportes Acuáticos. En nombre del Comité Organizador, muchísimas gracias. A los 11 países que participaron en esta edición Que tengan un feliz regreso a sus hogares Y nos estaremos viendo en dos años más en La próxima edición de los campeonatos sudamericanos Así que parte del comité organizador Muchísimas gracias yeah.